Olá pessoal, é, hoje eu vou fazer um unboxing de uma lente que eu comprei no Mercado Livre, uma lente usada. Então, se você tem interesse em comprar uma lente para sua câmera DSLR, fique nesse vídeo para tirar suas dúvidas, ver se vale a pena, é, ver se compensa né, o resultado. Bem, eu não abri a caixa ainda, a caixa veio lacrada, do correio. Então, é uma compra que eu fiz no Mercado Livre, de uma lente usada. Eu analisei vários anúncios antes de fazer essa compra. E vamos ver o resultado, né? Vou aqui usar um estilete para abrir a caixa. Uh, o algoritmo do YouTube adora esse tipo de vídeo, né? unboxing de produtos. Então, vamos lá. Bem, essa lente aqui é uma lente Nikon é uma 70-300, a série G da Nikon é uma lente que já tem algumas, alguns anos né, de lançamento e eu decidi comprar porque uh, no meu conjunto de lentes eu ainda não tenho uma lente 70-300, então para mim vai fazer uma grande diferença uh, ter essa lente no meu conjunto vou abrir aqui com o computador vamos verificar a lente, será que tem uma lente aqui mesmo? Acho que eu vou abrir aqui a caixa. Vamos ver aqui os, os, os opôs que estão aqui, né? Bem, parece que tem uma lente mesmo, né? Pelo, pelo volume. Bem, parece que o Venedoo espalhou, é, quer dizer, o Venedoo separou. Aqui parece que é o parasol, certo? Uh, no, no anúncio essa lente aqui ela tem uma aparência prateada né? é uma lente, é uma série prateada é uma série G prateada da Nikon né aqui realmente parece que é uma lente vamos descartar aqui a, a caixinha bem vamos abrir aqui o parasol para a gente ver é realmente um parasol é um parasol é um para de massagem para presentes né a gente consegue perceber que não tem nenhuma arranhão, nenhuma mancha, é original, né? não tem rachaduras. Ele está bem, muito bem conservado. Eu acredito que ela deve ter quase 10 anos, então um parasol de uma linha 70-300 está bem, muito bem conservado. Né? Então, ponto positivo para o vendedor parasol. Agora vamos para a lente, Eu vou fazer uma segunda parte desse vídeo, fazer um teste né, para ver se a parte eletrônica está funcionando, é uma lente com foco automático, vou precisar pegar aqui novamente o meu super estilete para fazer um corte aqui nesse papel bolha, tem então, cuidado agora o máximo para não estragar a lente né, vamos ver, esse estilete está ficando cego. Muito cuidado agora. Pelo peso realmente aqui o cara colocou a lente nesse, nesse pacote. Aí para quem fica com medo, né? Poxa, será que um produto de fotografia, um produto fotográfico vindo numa caixa assim, né? Bem, pelo que eu tô vendo, a embalagem deu conta aqui, né? Inclusive na hora da entrega. A carteiro, ele quase deixou cair a, a caixa, né? mas deu para segurar na hora parece que tem a lente aqui ela veio, ela veio com as com as capas tá bem embalado mesmo olha só realmente é uma lente de verdade não é um tijolo bem aqui temos a tampa né tampa frontal a tampa traseira elas estão muito boas né muito bem conservadas aparentemente não tem nenhum arranhão funcionando direitinho olha só e aqui né a parte principal é uma 7300 realmente da Nikon uma coisa importante aqui quando a gente vai analisar uma lente quando a gente vai analisar uma lente usada esse fator é muito importante, né? O deslocamento dos anéis. Então a gente percebe que ele faz um ruído, né? Que é normal. É um ruído que, para fazer edição de vídeo, para fazer gravação de vídeo, pode incomodar um pouco, né? Mas, para as lentes Nikon, nesse, nessa faixa de preço aqui, é o um normal mesmo, né? É, lentes melhores, mais bem montadas, de melhor qualidade da Nikon, pelo menos as que, as que eu conheço elas fazem menos ruído, mas, muito bem, aqui agora o teste é, para a gente ver se tem algum tipo de fungo. vou colocar aqui contra a luz, vou abrir o diafragma aqui atrás, ele tem uma, uma lingueta aqui atrás, ó, o diafragma eu posso controlá-lo manualmente, vou tentar fazer aqui um, um contra a luz, é, ela tem algumas sujeiras, certo? na parte, aparentemente na parte externa, mas só fazendo aqui uma análise mais minuciosa. Aparentemente não tem nenhum fungo. Ela tem uma sujeira. E parece poeira da parte externa da lente. Mas não parece nada grave. Não tem raiões. A lente parece muito bem conservada internamente. Os anéis estão funcionando muito bom. Muito bem. Né? Agora a gente precisa fazer um teste na parte eletrônica, para ver se ela tem conexão com o motor da câmera. Bem pessoal, eu coloquei a lente em uma Nikon D610. A D610 é uma câmera que tem motor interno, então ela consegue fazer o foco automático com essa lente aqui, ok? Bem, então como eu falei antes, é uma lente Nikon, uma 70-300. Ela tem um diafragma abertura mínima de 5,6 e máxima de 32. Então, é uma lente que é mais pesada do que uma 50mm, por exemplo. Então, é esperado que o desempenho dela, em termos de foco automático, seja uma velocidade um pouco mais lenta. Né? Como eu falei antes, é uma lente que tem um custo-benefício mais em conta no mercado. Então, ela é uma lente que ela é um pouco mais lenta para fazer o foco. Né? Então, para quem gosta de foco extremamente rápido, essa lente aqui não é indicada. Né? Ela tem um foco um pouco mais lento. Vou fazer um teste aqui é, com o foco, né? para a gente ver qual é o desempenho dela, qual é a performance dessa lente. Vamos lá fazer um teste aqui. Aqui eu tenho 70mm de distância focal. Então, 70mm aqui de distância focal. Vamos ver. Então, foco, teste do foco automático, teste da velocidade, né? Do giro do foco para ele pegar um... para o foco em algum lugar. Aqui travou o foco. De 70mm, vamos colocar aqui... na um 200mm. Pra ver o do foco. E é né, bem mais lenta do que uma lente mais moderna da Nikon a 50mm que eu usei usando, usando na, na primeira parte do vídeo ela tem uma velocidade muito mais rápida né? bem, então fazendo o foco aqui em 200mm a velocidade dela agora em 300mm, tá? Okay. Então o giro é né, uma baixa com, em comparação com outras lentes um pouco mais robustas da Nikon, por exemplo. Né? Bem, é, ela tem um peso considerável, é, o vendedor informa que ela tem mais ou menos 400 gramas. juntando com o corpo da câmera mais um flash fica uma coisa bem pesada, em torno de quase 2 kg. Até o próximo vídeo, um forte abraço e até mais!